É, é, Como enrolo. Nossa senhora. Eu acho que não é nem ter paciência pra ajudar o povo, as pessoas fazerem, explicar 10 mil vezes a mesma coisa, a pessoa continuar fazendo errado. Não é isso que me incomoda. O que me incomoda é esperar vocês. Mas, eu Tranca, eu não sabia, eu não me lembrei que você estava esperando. É, mas é uma prática já, né? Você não se lembra... Não. Estou... Eu fico presente no momento presente, então não fico pensando nessas é, coisas. É, você vai lá, conversa com o demônio, você explica, você faz, aí você volta, aí tá lá o demônio fazendo de novo. <risos> é, é assim: a vida da entidade espiritual, né? ter de luz, né? De cego no contrato, não, seres humanos não são difíceis. Vai dar tudo certo, você vai se sair bem. Deram três tapinhas nas costas, filhos. Olha, se alguém der três tapinhas nas suas costas, sai, sai, dá um rolê. Vê se é isso mesmo que você quer, a sua vida. Se você tá na profissão que você deseja, sabe? É foda. É foda. E aí, Juliana, tá bem? Estou bem, tranca. Assim, desculpa aí você ter esperado pra. Eu não tava esperando, não. Ah, então, então eu estou bem. Tô esperando, dá todo de sacanagem, é divertido brincar sobre isso. Me senti culpada? É, fazer o que, né? É, pois é, mas já passou. Passou? passou. Tá se sentindo bem agora? Só so, você falou que não importa, então eu me senti melhor. Pois é, o que eu falo muda seu estado de paz ou não, né? É muita credibilidade. É verdade, muda mesmo. Se eu falar alguma coisa com muita convicção e for bem paradoxal, vou te fazer bem mal, você é capaz de sofrer a noite tudo. É, capaz de ficar basicamente matutando, é verdade? Eu sei, isso chama-se credibilidade. Isso só ocorre por causa da sua humildade. Por que? Conta mais. Porque a simplicidade e a sobriedade com que eu apresentei certas questões evidenciaram a, uma estrutura de reverência, né? respeito, sentido, modéstia, simplicidade, elegância, no que venho falo, falando, gerando certas alianças de cumplicidade entre nós. Essa confiança gerou interações e essas interações te ambientaram. A amizade ela é ambientada, ela é construída. A construção da nossa amizade é baseada nas experiências que tivemos quase que 100% das vezes eu como seu professor ou como alguém que você veio pedir ajuda. Isso gera um papel. Esse papel condiciona a sua mente e sua seu, e sua estada ao que eu venho dizendo. Você gera sobre mim inconscientemente, através de seu subconsciente, um nível alto de credibilidade. Isso exige uma certa responsabilidade. Logo, eu não vou falar merda pra você ficar sofrendo à noite nos outros dias. Mas, né, vou honrar, né, com essa minha conquista, mas... <risos> mas é assim que funciona. Isso é um grande problema, isso é uma solução magnífica, mas em um sistema inapto é um grande problema. Porque se cria alianças e essas alianças sendo corrompidas, quebradas, destruídas, isso gera um enorme problema é... no que diz respeito ao trauma da credibilidade. É como se você ficasse se casando e se divorciando múltiplas vezes. É um casamento bosta, né? É, Esse não, tô dizendo, é porque ele dá sa ele... saciadamente, <risos> Na boa, tá tranquilo, né? É verdade. Não, é porque você falou que essas interações formam laços de amizade, de confiança, e que são como, são como tratos, são como. Isso, são como isso. Alianças, e papéis, dos... né? E papéis, é e quando isso não é respeitado é como se o ser estivesse sempre formando essas alianças e as e as dissolvendo isso. de forma dolorosa sim o dolorosa ou não dolorosa é bem relativo é depende se é uma coisa antes ah, já como é que se diz terminei concluí esse papel nessa peça e agora tem essa outra peça que me parece mais legal ainda, onde eu desejo encenar um outro papel. Aí é mais. Pelo menos me parece que nesses casos há mais consciência da escolha. É, quando há consciência da escolha, há humildade. A humildade é a habilidade de empregar os direitos humanos. pode desligar agora? Não, conta mais. Não, não. Imagina, tudo que é direito humano, passado pelo crivo, expressado pelas habilidades e passando pelo crivo da humildade. A humildade é uma segunda camada. De, de proteção, se tá em paz de espírito e passou pelo crivo da humildade, você tá seguro duas vezes. Mas o que quer dizer passar pelo crivo da humildade? Ah, por exemplo, você tá em paz de espírito, tá tranquilo, e aí você faz alguma coisa e sente aquele distúrbio, né? Sabe, distúrbio da paz de espírito. Você sente que Sei. o lugar que você está pisando Não está muito seguro Isso Aí você não está confiando muito na paz de espírito Porque provavelmente os critérios Usados para sustentar a paz Não estão tão sólidos Aí você vai para a humildade Está dentro dos direitos humanos Estou me vendo como humano Igual a todo mundo Isso aqui respeita os direitos E a naturalidade Isso é o exercício Da humildade é como se você estivesse gerando paz de espírito através do seu senso crítico. Entende? É uma, uma convenção diferente sobre o termo humildade. Entendo. E você se considera igual o bastante para questionar questionar, exigir, empregar os seus direitos. É só que esse essa esse é o princípio da humildade Como habilidade né mas isso é não vale isso você, você imaginar isso isso na história aí no breve história últimos últimos mil anos a humildade sendo sendo empregada aí no ser que tem direito de questionar ser que tem direito de, de, de de perguntar, ser que tem direito de se ver como o outro. É, se, na verdade, é. há exemplos onde esses seres acabavam punidos. Pois é, olha só no dicionário. Humildade, qualidade de humilde. É foda, né? 2. É. Virtude caracterizada pela consciência das próprias limitações, modéstia e simplicidade. Sentimento de fraqueza, de inferioridade com relação a alguém ou algo. Referência, reverência ou respeito para com superiores, acatamento, deferência, submissão. Quinto, falta de luxo, de brilho, simplicidade e sobriedade. Sexto, condição do que a desfavorecido economicamente por pobreza penúria. Isso aqui é meio, para qualquer um, são, não faz sentido. É lógico que eu estou usando uma interpretação de um dicionário que não reflete as qualidades de uma língua inteira, uma língua portuguesa. Mas é o sentido da coisa. Agora, qual é o sentido que o Tranca Maravilhoso trouxe? Netliana, é, humildade é o exercício dos direitos humanos. E todo aquele que age em direito humano está sendo humilde. Pode a cabeça. Refuta todas essas qualidades, essas, essas <risos> descrições aqui de merda. Entendeu? Desde, desde que ele não tente se apropriar exclusivamente desse direito. Porque é direito dele e de todos. Não, certo? humildade é o direito de humanos. Humanos, no plural. Senão ele não vai estar tá sendo humilde, vai estar tá sendo ditador. Isso, vai estar tá em padrão dissociativo. Sim. Você vê, budismo caminho de levar para libertar do sofrimento. Porra, Buda não falou isso. Conheço ele. Gordinho e preguiçoso. <risos> Não, não tem isso, não tem isso Nietzsche Humildade é uma falsa virtude que dissimula as desilusões de que uma pessoa esconde dentro de si Nossa, tava bêbado, né? Parece nós aqui Será que a gente vai ficar famoso assim, ó? Ah, o médio, o médium vai ficar famoso, ele é esquizofrênico Filósofo esquizofrênico Vamos lá. Ai, ai, eu adoro mas essa humildade Ela é fundamental Ela é como se fosse Uma Crossover crossover Um equalizador Um equalizador Das habilidades, sabe? Um limiter Um, limiter, um limite, sabe? Eu estou usando os termos de, de, de, de estudo De áudio do médio Para poder traduzir porque é literalmente, vibracionalmente, uma expansão de pulsos é, de energia Que combina muito com o comportamento de pulsos de ar, de massas de ar De frequência que são assimiladas com música é, nos seres humanos Mas é isso Ficou com dúvida. Equalizador e modulador fez sentido, tranca. É. Por isso que a humildade é o um meio de expressar os direitos humanos. O equalizador e modulação, mas o modulador das habilidades do aparelho psíquico. Por isso que todas as habilidades dentro do conjunto humildade tendem a serem mais virtuosas. Foda Explica mais, Tranca Você fala uma coisa Um conceito grande E aí você fica quietinho Tô te pegando a reação O <risos> <risos> que, que, que, que vai ser É que, é que a mais. gente já falou De tanta coisa aqui que eu fico limitado Não, não Mas aí, não. vamos lá Já mais limitado, conte mais Conte mais não, porque você falou que dentro, tudo ancorado pela humildade É Dentro do conjunto humildade Várias outras qualidades se tornam potencializadas Virtuosamente potencializadas, porque são virtudes, são caminhos, né? São caminhos que te levam ao seu destino, que você destingue a cada momento é como se o seu destino, vamos supor, você tem no seu destino o desejo de comprar um iate. Ah, o Será tem no seu destino o desejo de comprar um iate. Mediante a mediação da sua vida e suas escolhas, no menor, de menor ou maior grau, todas irão conduzir ele a chegar ao momento de criar o yacht, de, é, comprar o iate. Em seu ato de perseverança, em constante esperança, esse ser literalmente cocria um iate através das pequenas ou grandes escolhas. Tudo isso, se feito por meio da humildade, trará benefícios sempre maiores, sempre com prosperidade, sempre com abundância. Sabe aquela coisa de estar grato? Sei. Sabe? Sei, sei, sei. É verdade, você sabe mesmo. Sabe aquela coisa de estar <risos> feliz e, e tá, a coisa tá acontecendo e você lida com as, as, as intempéries, com temperança e você analisa a situação e vê o lado bom? Fica brava com que é ruim, mas indiferente, você ah, percebe as condições e, e estabelece limites interativos. Isso é humildade. Limite é proteção. Mas desde a época do latim, onde foi filosoficamente empregado conceitos de humildade, o domínio e a força já eram vieses interpretativos. Então, desde que o termo foi cunhado para representar uma habilidade do aparelho psíquico, inconscientemente falando, ele já veio enviesado e hoje é o dia que a gente transcende tal limitação, muda o modo operante da habilidade e estabelece um novo viés, tornando as interações cada vez mais benéficas para quem busca esse modo de operação mais inclusivo, saudável, gentil e produtivo. Uau! Então vai pelo caminho da humildade Que tudo fica mais tranquilo, Mais fluido É, continua usando a paz de espírito Como a gente ensinou Vai testando a humildade Porque são muitas camadas São muitos anos A média das pessoas que ouvem o canal É de 30 para mais Então aí em média 30 anos De outros modelos Então a tendência... É que, em meio à humildade, se manifesta em certas questões e, com os dados que nós já ensinamos neste canal, o ser pode lapidar, incluir e transcender. Se está difícil, busca atendimento. E se... se não quer atendimento, senta a bunda no chão e reflita. Ou não, né? Reflita em pé. Reflita como desejar, né? E, Tranca, todas as habilidades que vocês mencionam são habilidades do aparelho psíquico? Todas, todas. E essas habilidades do aparelho psíquico são comuns a todos os humanos? Todos, todos. Todos que interagem em uma psique, né? Mas não são todos os humanos que interagem em uma psique? Sim, mas... Eu já fui surpreendido outras vezes Como assim? Estou esperto Estou brincando <risos> Esperto, <risos> te pegaram na curva É, já me pegaram na curva <risos> Fazendo entrega <risos> E aquela minha entreguinha lá Quando vai sair hein, Juliana? Oh, que entreguinha? A entreguinha que nós combinamos esse tempo atrás aí, Você não se lembra? Sabendo de nada não, Tranca, Tava, manda estava aí o contrato. Sonâmbula, estava sonâmbula, <risos> combinou uma entrega aí, uma troca que a gente fez. Uma troca que a gente uma manda aí a cópia do você, contrato com a assinatura. Buscou, você buscou benefícios, né? Você buscou certos benefícios. Eu disse, tudo tem um preço, aí você falou, não há preço caro a pagar para esse benefício. Aí eu falei, hum, é legal. Ah, entendi, então o preço era o apreço. Ah, te aprecio, Tranca. Nada disso. Nada disso. Uhum. Você, um não, você não foi tão inteligente quanto acha que é É baseado na apreciabilidade Depreciabilidade também <risos> Mas não houve depreciabilidade é Somente apreciabilidade É, sei hum. Bom, é isso Quando vai pra esse escada é porque terminou <risos> é isso <risos> ah, Tá bom, pra... gratidão